Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal E eu tô com meu pai A gente vai pra tocar aspen Que tocar aspen? Meu pai tá inventando <risos> A gente tá no polo, gelinho, gente A gente tá no gelinho A gente tá no gelinho E a gente vai polo, nesse negócio aqui E a gente toca vai arte. conhecer a cidade Gelada A gente vai aqui, ó, pai Antártida O que, que tem aí, de aí é, Dá um like decendo. aí naquela né? diferença. Gente, deixa no like. Deixa no like, se inscreve deixa, aí. No like deixa o like, minha é um muito like. ruim. Deixa um like, deixa um like. Se, se um um like, Deixa um like, Deixa um like. Olha aí, gostei da parada aí. Deixa o like. Gente, se inscreve no canal. Se o botão estiver vermelho, tu clica. Se tiver cinza assim, tu clica no sininho pra receber todas as notificações e a tá sentado, já chegamos sentado já, já. chegamos sentado né? isso é uma panqueca, quer panqueca? eu quero panqueca por panqueca Peraí, eu vou fazer uma panqueca pra mim tá quer ver? não consegue oh, oh, oh, ali não? Oh, olha, olha, pera aí ai que demais legal, pera aí eu é só quero te mostrar Ó, oh, tu clica no botão tu clica meu português aí ótimo ah, ele joga a massinha. Ele joga massa, aí fica pronto. Ah, mas bota um... pô bota Um um, um, um, um, um, três cima, pô. <risos> um molho. É, um... Mas enfim, né? Que que é isso aqui? Dá pra dar naquele carrinho que roda aí, não? Que carrinho que roda? Esse ah, que é? é uma corrida, cara. esse aqui, ó. É dá aí. pra dar esse aqui, não? Desculpa, cara. Eu vou roubar de você. Que isso? Eu não vou roubar de ninguém, não. Filho. Esse daqui é o meu. Vai pra lá, garoto. Esse aqui é o meu, porque a gente vai esquiar. Nós saímos do snowboard. Isso, e você também vai. Você vai usar esse daqui, ó. Sai daqui, moço. Você vai usar esse aqui, porque esse daqui tem cade é, cadeira e você é velhinho. Mentira, gente. Não é nem nada. vou pegar, ó. Tá me zoando, eu vou pegar ó, a cadeira. Eu vou pegar. Não, hum, não, Eu gostei disso. Vai. 3, 2, 1 e. e? Ah! Já perdeu, Peraí. Desclassificada. Desclassificada. Danada. Tem que dar start aqui, não start aqui. Tem que dar start ali. Gente, peraí, que tá dando muito ruim. Tem que dar start aqui atrás. Deixa eu Ih? Olha, eu ainda faço na manobra. Ih! Uh. Que isso, hein? Ah. ah, mas botou tudo na frente também, né? vai também. Sim, mas vou ter aí. Gostou? E aí eu estou em primeiro lugar. Você está em segundo lugar. Eu estou em primeiro lugar. E o moço, coitado, está em terceiro. O cara tá é caprichado aí do olho dele pra pegar. Ele tem uma GoPro na cabeça. Que agora é minha. Roubei. Não rouba, não. Pede emprestado. <risos> tá. Moço, vou te devolver. E tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Que é esse negócio. dá pra andar nesse carrinho, não? É, vamos. Uh, eu fui. Ih. É isso que eu queria. Ih, <risos> Isso que eu tô falando o tempo todo. Que eu queria andar nesse negócio aí. Ah? Oh, é subiu. Ah. ah. Valeu, meu tempo era adesivo. Шna... Um fundo a gente botava os adesivos no, no jogo. Bom, vai dar a volta, ó. É muito legal. Dá a volta. A gente comprava figurinha e ganhava pirulito. Ganhava pirulito que <risos> nada é, a ver. É, figurinha tá premiada. Lembra não... Não, não, não, não de figurinha, não? Uma tá, é figurinha premiada no. no... Não. Gente, meu pai, agora é muito moderno. Vai desculpar aí. Meu Deus, sou no tempo do papel, era papel. Um papel. Eu ia colando os bonequinhos. Ah, no papel. e agora vamos visitar outro local que esse já acabou. Tem um parque? Um parque? Tem. Esse daqui era um parque danis. É um eu eu acho. Então, patinação patinação no gelo Tu não vai ter urso não? Parque urso. Sei lá. Urso, será que tem é urso? <risos> O que, que é O urso, o urso pega a gente. O que pega a O pega Sei lá. Que, em que lugar a gente vai agora? No urso. Não tem urso. É nessa montanha. bandeira, Mandeira vermelha aí. Oi? Lá embaixo. Oi? Nenhum, né? Gelo, o carrinho pegando o gelo. Ah, esse daqui não tem como não. aqui? no meio ali no meio é o quê? Esse no meio aqui. Isso e? aí, é isso aí. Isso. E aí, aí, ó. Uma quadra. Ai, dá pra te dar, hein? Não, não, pai, dá pra sentar Tuple, tuplem Tuple, tuplem Eita, né? Porque tu não tem essa, essa, essa bonequinha As bonequinhas que tinha, tipo, da Barbie, Acho que era Barbie Barbie já tem quase 30 anos A Barbie fazia tuplem black tuplem Batinadora É, alguma coisa assim, patinadora Tuple, tuplem Tuple, tuplem Como é que ela vai jogar rock aí? Espera tem que tem, tem, tem o bastão Ih, aqui ainda é Natal, estão atrasados Na Líder Magazine Ih, vai, vai, vai pagando de Líder Magazine, tá doido <risos> vai lá, vai lá. que lugar tem panqueca, esse lugar é um fone. Pône de panqueca, cara é Muito gostoso Só tem é. panqueca no seu lugar, cara Eu quero abrir presente Ih, toquinha Roupa é dúvida. E peraí. Isso é um amendoim? Como é que é o nome? Isso é um coco. É um cacau. Cacau. É Ó, tem que, manhã, é tem que botar a roupa pra, pra patinar. Você também tem que botar. Você vai botar isso aqui. Ah, acabou de patinar. Eu não falei que dava pra patinar. Oh, meu Deus. Que isso, é? Vamos, bagulho. A roupa, não ali na bolinha. Dá pra pegar essa bolinha. Fica na bolinha, na redonda aqui, no meio, no meio, no meio, no meio, uma bolinha pra meio aí. É, dá pra pegar a bola. dá pra pegar a bola, isso aí é. Tem um taco, por ela. Isso, ó. Vai de novo isso que tu fez. Joga isso aí pra um lado. Faz aquele jogo. O que, que é esse botão? O gol. O gol. Pega, pega a bolinha e taca uh, uh, Não, não, não, bota uh, a bolinha, taca, taca a bolinha no gol pra ver se puder Como assim? Arrasta ela e joga pro gol A bolinha pretinha lá tu... Eu vou fazer isso, será que abre aqui? Não, não abre, é que raiva Quer dizer E a roupa especial pega, Pode aquela roupa especial ali Pera aí pai, pai você vai virar uma coisa, cadê tu? Ih, gente, meu pai sumiu. É tá dia... atrasado pragane... Ah, tá. Isso é o Didi. Que isso, né? gostei de. Que é isso, samba? É de Eu não tenho uma loca, eu sou louca. Louca. Tem não Da maloca. <risos> tu tá com o agora hein? Ih, arranquei o óculos meu velho volta tem 6 graus esse é guia, tá aí esse é guia. pô, errou o gol, botou na mão na, no gol, tá caindo. quer comer? Que que é, tem creme que de avelã, perto da avelã vai dar ruim eu acho que ela tem uma que que é, é... Tem uma fumaça não, não, ele tá vestido de engraçadinho Vou roubar o dinheiro. Vamos pra outro lugar, vamos. Para o celular de roubar. O quer roubar? Não vou roubar nada. É eu, hein? Deu o dinheiro. Hein? Tá pra lá, Jacaré? sai pra lá, Jacaré? Meu pai fala isso a cada um segundo. Cala a boca, Jacaré. O que tem mais aí? <risos> eu tô falando com frio mesmo. Aqui tá frio mesmo. Qualquer outra 19 aqui no quarto. Tá frio. O estúdio agora tá frio, o estúdio, hein? O estúdio tá frio, cara. Ah. <risos> que Essa lugar. casa aí é o que? Essa aí Essa daqui? A primeira ali uhum. Essa aí Isso aqui não é casa Eu vou vir aqui O que é isso aqui? É um quente aí O chique quente no, na neve? É, tem águas quentes Que é o, o pessoal ter, termal Esquecido <risos> É Os gaze, gazer Joga água quente É um lugar frio Água do vulcão Do lençol freático Do lençol freático Do tá. Ah, ah é um spa É um spa, meio frio O pepino tá boiando, que doido É bora do pinoli um então, É um picles É, eu duvido dele comer Não bora é pra comer não que Peraí é. que ele vai comer Água suja não me livre, não vou morrer. Eu tenho uma de peixe, não conheço, <risos> não. comeu, não. <risos> que é isso, gente? Não penso, é um sapato. Gente, isso daqui é um, um bicho preguiça. Mas vai mais é um caranguejo. Isso daqui é um peixe pe preguiça, preguipeixe peixe. Ah, eu sim, eu vou quebrar o ovo, hein? ah não, não pode. Porque... Não, e tudo não tá aí, oh, né? Tudo Tu se insere ali Aqui, aqui, aqui o tá, urso! Não o aqui. urso! Vai entrar lá no jogo, não? Ah, é, não? <risos> Eu não peguei a pessoa Eu fiquei bem ali atrás de ela, é? uma pessoa Uma pessoa, não É uma é. pessoa Roupas? Ah, é! Roupas Não a roupa nova aí Não Bota a roupa nova. Não. Ah, eu quero massagem. Mas ah, é negócio de friso, não okay? quente. Ah, a mesma coisa que tem no meu quarto. E, ah, não, tô, tô é... Ih, olha, eu tô bebendo no olho agora, Pipi. Ele é já, já tava. ele já tava, pai. Vai dar é o que? Suco? Vamos entrar aqui na piscina? Eu não quero nada aqui do você dar Suco? Churros? Churros? Su? Tem até um poeira um ali, um viadinho. <risos> é um veado. Ah, yeah. e um urso que tá na cabeça dela tá abusadinho <risos> <risos> é a palavra do dia ah, esses bichos aí que tem formato de uma coisa e a outra coisa tá. que que tem, que é? umbigo, tem é um bico tem um bico tem um bico você tem um bico é um bico é aqui. não não mas que piquete aí um urso com ovo na cabeça. Uhum. Come o ovo. Eu... Com ovo. Não falei que tinha é água quente, não? Eu não falei água quente. Na cachoeira, tá se afogando. Tá bom, vamos voltar pra cá. Foi embora. Tchau, muito obrigado aí pela audiência de todos aí. Cada destino é e manda um like aí. E se inscreve no canal. E gente, no próximo vídeo a gente vai conhecer mais dessa cidade maravilhosa. Vamos descobrir mais coisas, Sim, mais coisas dessa cidade maravilhosa. Então, esse mundo novo. maravilhoso. outro então, jogo. Tipo, tipo, toca live pra gente fazer também? Plantinho na casa? Né? Tem Mega World. O que, que é isso aí? É um outro jogo não é que é gatinho, não, né? Não, mas é ruim então, gatinho, então, gente, bye, bye bye Até o próximo vídeo que vai ter mais e coisas é Então, tchau